Olá meus amigos do canal do Cício e Madalena. Domingo à tarde, estávamos em casa parados por conta da, desse tal desse corona, a gente fica meio paradão. Aí eu, a Madalena falou, vamos dar uma voltinha? Eu falei, vamos, vamos dar uma volta. Aí é nós rico, encont <risos> encontramos aqui, sabe o que? Um pé de acerola. Aí a Madalena falou, bem do céu, e ela gosta de acerola, né? Muito. Fruta. É, a fruta da acerola é fantástica E aqui, gente, é o seguinte É um ribeirãozinho que está ali embaixo O pessoal está tomando conta aqui Pelo que eu estou vendo, estão plantando, estão cuidando né? É um lugar que a gente dá uma voltinha e já se sente bem Porque a natureza nos faz sentir bem Não tem como não, não sentir bem muito entediado de casa É, e em casa, hoje eu mesmo nem liguei o computador Vou ligar um pouco mais tarde, mas por enquanto eu não liguei o computador e a gente resolveu dar uma volta e já tem um presente aqui, ó. Que tá uma delícia, viu? Não é daquela cerola azeda, não. É daquela cerola mais doce, sabe? Aí paramos aqui um pouquinho para gravar. Porque isso faz bem pra gente, né? E para quem tá vendo aí do outro lado também, com certeza faz bem. Só que eu tô com um celular novo. Então não sei se a imagem dele vai ser boa, viu, pessoal? Eu tô gravando agora. Pela primeira vez. Se não ficar muito boa aí. Perder essa gravação, não vou perder não. Eu vou colocar do mesmo jeito. Ó. Oh, aqui, ó. Tá com ó. fruta, Cícero. Ó que beleza, tá vendo? Ela tá com flor. Ó. E tá assim bem... Ó. Tá bem no ponto de comer. Passou desse aqui também, já começa a estragar. E a Madalena falou uma coisa que é verdade. Ela tá carregada de frutos, mas já tem flores, ó. Aqui embaixo as flores. Tá vendo? Para novos frutos. É. Isso é bom, né? Isso é bom. E na cidade grande isso aqui é caro, né, gente? E aqui algum abençoado plantou? Dá, dá uma, dá um tá tente. cheio de, de, de frutos. Pena que eu tô no contra-sol, não dá pra ter uma noção, mas olha que beleza, tá cheio de frutos. E eu tô aqui comendo também. Tá muito gostosa, muito mesmo. É, o É. do outro lado aqui ó é um pezinho de pitanga ah, o pessoal tá cuidando bem alguém plantou um pé de coco olha que beleza alguém plantou um pé de manga essa aqui esse aqui é um pé de aroeira o pessoal conhece né sabe que é aroeira tem gente que não pode nem se aproximar da aroeira um pé de goiaba tá vendo então tem gente cuidando, tanto é verdade que olha aqui ó, fizeram um cercadinho e plantaram um pé de abacate, o que é muito bom né, e a mão abençoada, porque o pé de abacate está lindo, é. então nós resolvemos dar uma saidinha só para espairar a cabeça, mas olha só como que é bom, como que vale a pena. Estamos dando uma voltinha aqui, é um bairro que não é tão longe da nossa casa, e dá pra gente dar uma voltinha? Gravar alguma coisa? para vocês e para nós também. Faz bem, né? Esse pé de guapuru -Vu, aliás, eu vinha vindo com a Madalena ali conversando e eu esqueci de falar. Eu tenho quase certeza que foi o meu cunhado que plantou. Há mais de 20 anos atrás. Ó, de João de Barro. Ele morava aqui nesse bairro. Nós somos no final de um bairro, né? E ele plantou. E de repente, olha que beleza de pé de igual para o que ele plantou aqui, ó lindo demais! E já bem antigo, né? Tem uns 25 anos mais ou menos que ele tá aqui, mão abençoada, né? Hã? Tem porque nós viemos para cá, vai fazer 27. Nós viemos para cá, ah, não, gente, me perdoe, Madalena tá certa, Madalena tem toda a razão. Nós viemos para cá para a cidade de Limeira, tem 27 anos, mas que viemos para esse bairro aqui. Isso, isso. Nós vimos para cá, para esse bairro que a gente está morando hoje, em 2002. Então é desde 2002 que ele plantou esse pé de Guapuruvô. Ele veio depois ou antes? Ele veio junto com a gente. Ele comprou um terreno ali perto, lembra? Então, mas... Eu não, lembro que ele veio depois, não. não, ele veio um pouquinho depois da gente. Madalena, o que, que você encontrou aí? Entendou. Pois é, gente. Eu não faço como não, gente. Nós estávamos... É um dia mexendo no terreno da prefeitura mesmo e plantamos guandu eu em e Madalena de frente, casa. é isso mesmo plantamos guandu quando ele estava mais ou menos nesse tanto aqui ó nesse tanto ó <risos> desculpa da vergonha <risos> quando ele estava nesse ponto, ponto aqui no ponto de comer né É. eu tô lá na em casa assim no lugar onde um senhor que estava vindo não me viu aí passou aquele senhor Ali olhou pra minha casa, deu uma disfarçada Olha que beleza Deu uma disfarçada e tal E lá vem o um menininho atrás O menininho foi chegando E o cara era o pai do menininho Só que o pai não estava me vendo E logicamente o menininho não estava me vendo também O que, que o pai fez? Deu o um sinal pro menininho O menininho foi na nossa horta Que era na frente de casa, que nós aproveitamos Como eu falei, é, a terra da prefeitura ouçado. Cebolinha Isso, guandu, coentro. coentro E que que o menininho fez com a sacolinha? Começou a Eu vou usar que palavra agora? Fala para mim pegar. Vou usar a palavra pegar Pegar sem ordem Pegar sem ordem nossas, nossas plantas ali Aí eu vi aquele menininho lá e o, e o cara olhando Aí que que eu fiz? Saí de onde eu estava e me apresentei Falei, oi, tudo bem? Aí ele deu aquela... Eu falei, e com ordem de quem que vocês estão mexendo aí? Por acaso vocês pediram autorização? E o moleque já parou lá na hora, tentou esconder essa colinha no meio de uma grama que tinha lá. Mas eles iam levar nossas verduras e o nosso guandu. Tudo bem, se pedisse, eu ia ter o privilégio de falar, não, pode pegar, faz lá, dá uma caprichada, depois me chama para jantar, para almoçar, sei lá. Gente, ia fazer eu não uma, brincadeira, ideia. Ia fazer uma brincadeira. Isso aqui é gostoso, né, Si? É. Comer com farinha. Eu gosto do guandu, a Madalena faz ele com farinha de mandioca e a gente come também com carne seca. Carne seca, com carne de porco, frita, é, com Até ovo. com ovo, gente. Com até ovo. com ovo. né? Até com ovo. E é uma delícia Ouro. mesmo. Ouro. Puro. Puro. Você ah. sabe, sabe que ele não dá caldo, né? Quem, quem gosta desse tipo de feijão sabe que não é, dá caldo. é o de corda. É. Aí, ó. Aqui bonitinho, ó. É, se eu conhecesse quem plantou, eu um é, mas depois a gente pode pedir para tirar uma semente, tá certo, pessoal? Mais uma para nós aqui, Minha gente. Olha que interessante: alguém muito cuidadoso cercou aqui, ó, e tá criando umas galinhas. Ó, e essa galinha aqui que eu tô me aproximando dela, tava lá embaixo e de repente ela subiu assim, como se quisesse ela ser. Que a gente tinha. É, milho Ali tem uma garnizé a Garnizé é tão bonitinha Com os pintainhos dela Olha lá Olha que bonitinha que ela é E aqui tem uns alimentos Para eles aqui sim Galinha bonita tá vendo? Lá embaixo tem mais uma Olha o pescoço dela lá frutinha que é a cerola também É a Cerola também Aí, tá vendo agora mais um frango ali, ó. Ó, e não tem nada a ver com roça, mas faz lembrar, viu, gente? Não tem nada a ver com roça, mas faz lembrar. Ai, que bonitinho, ó lá. Garnizézinha, lá. os filhotinho dela. Aí, uma pequena saída de casa. Aí, bonitinho, ele ali se escana. Tá procurando o que aí, pequenininho? Olha que bonitinho. Quem te falou que você fazendo assim, você acha comida, rapaz? Né? É... Mais uma tomada que eu consegui aqui com a Madalena. Um pezinho de mamão, gente. Apesar que tá pedindo água, ó. Só pelas folhas a gente vê, né? Ali atrás um pé de abacate. E aqui um pé de tamarindo. Novo ainda. Dá para ver. E ele, quando ele crescer, eu vou falar a verdade. Vai ficar uma montoeira aqui porque colocou dois pés de tamarindo um próximo do outro, ó. Certo seria mais longe Porque quando a copa dele começar a abrir E mais um pezinho de mamão pedindo água Um pezinho de De guandu Pé de manga E aqui estamos nós passeando Gravando Registrando essas bênçãos Que Deus tem nos dado Bem Aqui vocês estão olhando para um pé de jurubeba Logicamente não tem, juro, beba, porque eu não tô vendo nada. para fa falar que não tem, eu tô vendo umazinha só. Tá um então, uma pequenininha ali, ó. Eu vou até me aproximar. Celular meu tem zoom, mas eu não gosto de usar muito zoom não, porque ele mente demais. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas ela tá ali, ó. Só essa daqui, ó. Ela ali, ó. Mas é ruim de focar. Ah, aqui tem mais. Mas aqui né? tem. Tu Tem esse galinho aqui, ó. Tem? Aqui, ó. Também. Aqui, tá vendo? Ah, é. Tô vendo. Mas na gravação não tá aparecendo, não. Vem por aqui, ó. É, tô vendo. Olha lá. Mas tá bom. Vamos lá, Madalena? Pessoal, ontem eu tava lá em casa com a minha esposa. Daí eu vi um... sabe, buscar um leite. E eu vi uma fumaça, mais uma fumaça que tava fechando a rodovia ali em cima, né? E agora andando aqui com a Madalena, nós descobrimos que é, ó. tacaram fogo nesse pedaço aqui, ó. É que o sol não vai me deixar filmar lá pro lado de lá, porque tá muito forte, mas ó. queimaram isso aqui tudo, tá vendo, gente, ó? Ó. Ficou só cinza mesmo. Aí daqui para frente queimaram tudo, ó. Ó. Dá para ver, né? E o tempo tá seco. Aí desceu a fumaça lá pro lado da nossa casa. Felizmente na nossa casa mesmo não pegou muito não. Pegou mais onde eu estava passando de moto. Mas olha, que falta de juízo, né? Olha, a gente, encontramos aqui um pé de mamão, que eu chamo de pé de mamão macho. Só que isso aqui não é tão interessante como o que eu vou mostrar. Descartaram a carcaça de um carro ali embaixo, tá vendo? Ó. Descartaram. Eu vou tentar fazer o seguinte aqui, ó. Olha lá, não sei que carro é, não vou me aproximar muito, porque eu não quero comprometimento com ninguém. Então, aqui estou eu voltando e não vou continuar gravando o lugar porque está sujeito, dá um pequeno problema aí pelo lugar que eu estou, ok? Estou descendo aqui agora, Madalena entrar tá lá na frente, estou mais para trás tem uma pessoa muito cuidadosa cuidando aqui na beiradinha do Ribeirão que aqui vai sair lá do outro lado do outro bairro é, eu acho um pezinho de mamão macho aqui ó um pezinho de mamão macho e tá bem carregadinho, que belezinha e aqui já tá na beirinha da, da matinha mesmo né? de maneira que eu vou gravando para vocês. Se alguém é muito cuidadoso, está cuidando daqui, tá vendo? Isso é muito bom. Nós agora estamos descendo na beira de um ribeirãozinho porque descobrimos um pequeno atalho aqui para outra vila. Então tem uma pinguelinha que eles fizeram ali embaixo e eu vou tentar atravessar ela. Vou ver se eu consigo. Se eu não conseguir, eu retorno. Aí, a gente... Tem essa, essa paixão por meio de barro, de terra, né? Dá para passar. Eu, não, dá para passar aqui, bem? A pinguela aqui, ó. Tem Um córregozinho aqui. Olha a pinguelinha. Botaram a madeira. Tem uma aguinha correndo aqui embaixo. pinguelinha está aqui. Esse riozinho aqui ele não era sujo. Mas tô observando que começou a ficar sujo. Tentar passar aqui, tomara que não, não venha cair, né? Um lugarzinho muito bom, gente. Um lugarzinho hum, gostoso de que passar, aqui. ó. A Madalena já tá subindo lá. Lá vou eu também subir. E aqui é um lugar arenoso. Bom para escorregar. Ainda bem que alguém veio aqui com o um inchadão. Bom, gente, acabei de cair. Foi um tombo mais ou menos bacana. A ficou preocupada. Ó, eu vou dizer o seguinte. Você tava falando sobre a areia. Tá vendo isso aqui, ó? É areia. Ó. Ó. Dá para vocês verem onde que eu escorreguei. Eu vou até voltar. A marca aqui, ó tá vendo aí ó essa marca mais branquesada aí que eu escorreguei escorreguei Madalena tava mais pra cima aí acho que ela, acho que ela, você não viu ela cair não viu Não, tô muito <risos> eu, dei, eu dei uma pancada ali agora que eu vou falar a verdade viu é que a gente achou massa aí que a gente achou um ferro ah sim esse ferro aqui ó ele foi proteger o ferro. É, inconscientemente eu fui proteger o ferro. Desde proteger o celular. O, <risos> né? o pote dele que é mais precioso. Ele foi proteger o ferro, gente. O ferro velho. É que eu vou, <risos> eu vou aproveitar é. esse ferro aqui. Esse ferro aqui é um black, um black Decker, black tá vendo? Eu vou aproveitar umas peças dele e de repente eu até consigo salvar o ferro em si. E eu fui proteger o ferro e tomei uma ferrada. <risos> <risos> foi cair, cair feio. É um eucalipto. Isso aqui caiu, né? É, ou foi um raio ou foi um tocado fogo mesmo, né? Não, acho que tá com cara de que foi. foi? Aqui, aqui tem fogo, né? Tem fogo. Alguém tá com fogo. Eu tá com cara de que foi. Ei, lá e agora, hein? Ali também tá de fogo, bem, ó. Vai saber lá que, que intenção foi essa, né, gente? É. E vou mostrar pra vocês onde é que nós vamos sair, ó. Vamos sair nessa. Nesse lugarzinho aqui, tá vendo? Não conheço aqui, apesar que não é tão longe da minha casa Devemos estar uns, é, é uns mil metros da nossa casa A gente, a gente às vezes até passa tá? Mas não observa, né? É, agora tem uma coisa Esse banco foi colocado aqui, esse banco não é daqui Esse banco não é daqui, eu tenho certeza absoluta Juntão... que a prefeitura não colocou aqui? Imagina que prefeitura vai colocar banco aqui, bem? De jeito nenhum Ainda mais eu que conheço o um rapaz que fabrica isso aqui Trabalha para a prefeitura mesmo esse aqui eu já sei o que, que é que fizeram aí. Hum. Mas deixa aqui, ó. Pula, pula essa parte. E aqui nós vamos chegar aqui num, na saída de um bairro. Ah, é só que nós vimos aqui, gente. Um Não sei quem foi que fez um laguinho aqui. Olha que bacana, ó. Que bacana. Daí, né? Gostei da ideia. Tá vendo? Só foi dar uma saída de casa. descobrir umas coisinhas bacanas, ó. tem aí? Geralmente tem, né? Gostei do... Gostei da ideia. Continuando andando aqui com a Madalena, estamos passando no lugar onde tem uns cavalinhos ali, ó. E o pessoal cuida, viu gente. Estou admirado de ver. Tem um pezinho de mingau, miudinho. É que está escurecendo agora, já está ficando mais Deus, difícil cavalinho. gravar. Outro cavalinho ali embaixo, ó, belezinha. E a pessoa aqui cuida. Sei que tá, eu tô, tô no final de uma vila, isso eu sei Só não sei que vila que é Ó Não, tem que subir Olha lá, outro cavalinho aqui embaixo E nós estávamos lá daquele outro lado lá, ó Eu e Madalena, lá naquelas casas lá em cima Já estamos aqui embaixo, já Uma voltinha que a gente já deu Já deu pra gente conhecer alguma coisa Gravar um pouquinho pra nós É, e o sol tá lá Olha lá, o sol tá daquele lado lá Tá vendo? Nós estamos no final de vila, é isso que eu posso falar para vocês. Descarga, né? É, lá embaixo o riozinho que passa. E a matinha aqui. Fechada a mata, hein? Pessoal, a Madalena passando aqui nessa calçada, sentiu um cheiro forte de perfume. Dessas pequenas florzinhas aqui, ó. De repente um pé de carambola. Olha lá, ó. Na calçada. Na calçada, mas cheia de carambola. Tá vendo lá, pessoal, ó? Olha que bacana, ó. Olha lá que lindo, ó. Carregadinho. Carregado, ó. E tem bastante mesmo, olha esses pequenininhos aqui, ó. São tão bonitinhas. Tá vendo? Um simples passeio, como eu tava falando ali atrás, e a gente tem essa surpresa, ó. Olha, olha quantas flores, ó. Tá vendo que bacana? Não vai. Pessoal, eu gostaria de mostrar essa planta aqui, ó. Pena que está muito escuro. Eu não conheço a qualidade dela, mas eu vou gravar porque depois eu vou dar uma pesquisada que eu achei muito interessante. E tem um cacho aqui bem verdinho e alguns já bem, por assim dizer, bem maduro, que eu poderia falar. Olha que linda que ela é. Tá vendo? Eu vou terminar a gravação desse pequeno passeio nessa árvorezinha aqui, tá bom? Achei que é do lado, do lado de outro bairro já. Nós já estamos do lado de outro bairro. Eu não conheço, não. Mas eu gostaria muito de ter o privilégio de ter uma dessa na minha chácara. Vou saber ah. do que se trata e vou pesquisar e ver se eu acho. Aqui, ó. É do outro lado. Nós moramos lá do outro lado. Do outro lado. Olha lá. Certo? Mais uma gravação para vocês e para nós também de um pequeno passeio com a Madalena nesse final de tarde e domingo. Inscreva-se no canal, dê o seu like, comente, compartilhe e um abraço a todos vocês.